Olá povo lindo da numismática brasileira e mundial colecionadores, pessoas que estão passando no canal agora e tem alguns vídeos para ser visto aqui se conta a história do mundo através do dinheiro, da moeda, da cédula porque representa o ponto forte de cada país você está comigo no no canal Ferreira Top e Numismática. E a partir de agora eu vou relatar para vocês. Aqui um pouquinho. Por exemplo. Esse. É. A respeito. Da imigração japonesa no Brasil. E aqui. É a moeda comemorativa. Dos 100 anos. De imigração japonesa. Aí eu quero relatar um pouco mais para vocês que o navio que aportou no Brasil, trazendo os japoneses, é o Kazato Naruto. E no anverso da moeda, a colheita do Kaki. Depois eu mostro para vocês aqui. É, do Kaki. Só um momento mais. Vamos lá. Então, 100 anos da inauguração japonesa, da imigração japonesa no Brasil, a versão da moeda que você não conhece, não dá para eu colocar hoje, mas eu vou colocar depois aqui, né? Eu vou colocar um outro vídeo maior, para vocês virem é, mais detalhes. Moeda comemorativa Brasília E lá para cá é, é, Valorizou muito A presença do japonês Bom, aqui o, o verso O verso que eu falei para vocês Que aqui é a colheita do Kaki Tá certo? Como eu falei há pouco tempo Né? Essa é a colheita do Kaki eu vou trazer mais detalhes dessa moeda breve e vocês vão entender